E aí, pessoal, tudo bem? Utilizando o método do anel ou método da anilha, nós vamos ser capazes de calcular o volume desse sólido de revolução. Então, isso aqui é o volume. Tudo isso aqui foi feito no vídeo anterior. Podemos colocar o π em evidência, e aí vamos ficar com π, que multiplica a integral de 0 a 1 disso aqui, que é um produto notável, e que, resolvendo, vamos ficar com 4 menos 4, que multiplica y ao quadrado, mais y elevado quarta. Ou seja, eu apliquei, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e subtraímos isso por essa parte, que de novo é um produto notável, e que, resolvendo, vamos ficar com 4, que multiplica menos 4 raiz de y mais y, já que isso aqui ao quadrado vai dar y. E ainda tem dy aqui fora. E vamos ficar com π, que multiplica a integral de 0 a 1. E vamos ver se conseguimos simplificar isso. Veja bem, se fizermos a distributiva aqui, vamos ficar com um 4 e ele vai ser cancelado com esse 4 aqui. Também tem um y elevado quarta, que é o maior termo que eu vou colocar aqui. Tem esse menos 4y2, que eu posso colocar aqui também. Temos esse y positivo, que multiplicado por esse menos 1 vai ficar negativo, então, menos y. E ainda tem esse menos 4, que multiplica a raiz quadrada de y, que multiplica esse menos 1, ficando positivo. E aí vamos ficar com mais 4, que multiplica y elevado a meio, que é a mesma coisa. Coisa que a raiz quadrada de y. Claro, eu fiz isso aqui para facilitar o cálculo da integral. E multiplicamos tudo isso por dy. E calculando essa integral, nós vamos ficar com π que multiplica a integral de y4, que dá y5, dividido por 5 menos a integral de 4 y quadrado que vai ser. 4 terços de y ao cubo, menos a integral de y, que vai ser y ao quadrado sobre 2, mais a integral de 4 vezes y elevado a meio, que é 8 terços de y elevado a 3 meios, e avaliamos isso de 0 até 1. E como podemos fazer isso? Simples. Substituindo esse 1 aqui no lugar do y e subtraindo pelo valor numérico de zero. Mas, se pegarmos o zero e substituirmos em cada um desses termos, essa expressão vai zerar. Portanto, só precisamos avaliar em 1. Ou seja, vamos ficar com π que multiplica tudo isso aqui avaliado em 1. E se fizermos isso e já resolvermos, Vamos ficar Complicar com 1 quinto menos... 4 terços menos 1 meio mais 8 terços. Isso vai ser igual a π, que multiplica isso. Podemos resolver achando o MMC desses denominadores, que dá 30. Então, dividimos isso por 30. E 30 dividido para 5 dá 6. Multiplicado por 1 dá 6, então 6 aqui. E 30 dividido para 3 dá 10. Vezes menos 4 vai dar menos 40. E aí, 30 dividido por 2 dá 15, vezes menos 1, vai dar menos 15. e 30 dividido por 3 dá 10, vezes 8, vai dar 80. E aí vamos ficar com π, que multiplica essa soma dividido por 30, que vai dar 31 vezes π, ou seja, 31π sobre 30, unidades de volume. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!